profissionais importantes. Advogado, contador e o administrador financeiro. Advogado e o profissional contábil são obrigatórios. A OAB não permite doação de serviço nem para campanha, nem para partidos. CFC, Conselho Federal de Contabilidade, não proíbe, mas o Ministério Público questiona. Sabe o que que o Ministério Público avalia? Evolução patrimonial de profissionais que só doam serviços. Trocas de favores, envolvimentos em questões públicas, né, Cris? A gente já, já, vê, já viu bastante isso. O contador tem que estar constando da prestação de contas desde o início e responde solidariamente, inclusive no pagamento de multas. Por isso, tem que ser incisivo na obrigatoriedade de que sejam obedecidos. Porque eles não são meros lançadores de informações no sistema. Eles estão ali, inclusive com as normas próprias do CFC, da contabilidade, respondendo solidariamente por aquelas informações prestadas. Advogado e contador. Você pode fazer tudo certinho observou tudo, foi diligente, foi criterioso, seguiu tudo. Chegou a diligência. Ah, quem é que é notificado da diligência? O advogado. Outra sugestão, que a gente, inclusive, participei da audiência pública, a necessidade de que o contador fosse notificado, porque ele responde solidariamente e ele não é notificado da diligência. Vários alunos contadores estão pagando multa por diligências que eles sequer responderam, que eles sequer tiveram conhecimento e que alguns advogados perderam prazo. Ou perdeu prazo, ou não tiveram a habilidade para responder porque não foram eles que fizeram os lançamentos no SPCE. Lembra no checklist que falava assim? Conhecer as funcionalidades do sistema, contador e advogado. Na verdade, tem que saber o máximo que puder, sobre tudo que puder. Essa é a máxima da vida. Aprende a trocar pneu, a fazer qualquer coisa na vida. Na hora que o advogado pega a diligência, não tem entrosamento, lembra da primeira frase, da primeira tela, a importância de uma boa gestão financeira de campanha, planejamento, controle e entrosamento contador, e advogado e candidato? Se essa resposta aqui não for conjunta na hora das diligências, muitas vezes tudo que você fez certinho vai para o espaço. Importante. Lembra também que eu falei que teve uma alteração normativa na 13.877, que disse que os gastos realizados com esses profissionais não impactam no limite de gastos e nem em limite algum que possa impor dificuldade ao exercício da ampla defesa? Pois então, o artigo 18a, parágrafo único da 9.504 está lá. Se utilizar recurso da campanha para pagar esses profissionais, é totalmente permitido. E ele não vai abater do limite de gastos. Significa que pode arrecadar, além do limite de gasto, para pagar contador e advogado pela campanha? Sim. Tão bom, né? Quando a gente, as nossas certezas vão se quebrando, né? Para alguma coisa valeu a gente está junto. Olha quantas certezas nós estamos quebrando. Isso que é bom, né? Se aquilo que extrapolou a arrecadação que você fez acima do limite de gastos for na exata medida do valor pago a contador e advogado, está regular a sua arrecadação. Porque não pode haver nenhum limite que impeça esse pagamento. E eles podem ser pagos pela campanha. Agora, se você arrecada mais e paga, além de contador e advogado, tem ainda mais, não vai ser considerado regular. Pessoa física, vocês já sabem, pode pagar e não tem que lançar o estimável. Partidos, outro candidato, um candidato majoritário quer pagar um advogado ou um contador para um candidato proporcional. Ele vai lançar a despesa na prestação de contas dele, partido e candidato. Mas não vai fazer a doação estimável. Esses dias, o nosso aluno, o Dr. doutor Teiser Schneider, lá do Amapá, não sei se vocês viram, ele fez uma virada, virou um parecer no TSE, utilizando uma gravação desse trecho da nossa aula. Apontando que o artigo 25 da 9.504 e o 23 da 23.607 Trazem expressamente contador e advogado, não pagos por partido ou outro candidato, não é doação estimável, não interfere em qualquer limite. Administrador financeiro, altamente recomendável, não é obrigatório, o candidato decide, vai fazer, não vai fazer, ele designa. O candidato normalmente está preocupado na relação com seus eleitores, em conquistar seus votos. Nem sempre o contador exerce a função de administrador. Ah, excelente, excelente. Ai, está vendo? Vão ser todas aprovadas. E o administrador financeiro está aqui, né? Está, né? Isso, ó, o candidato feliz com o administrador do lado. É isso é motivo de felicidade mesmo. O administrador financeiro vai fazer esses controles todos, esses fluxos todos, alinhado com o contador, alinhado com o advogado.